Bruxa Canibal é encontrada em floresta. Jovem é levado para um universo paralelo onde encontra criaturas assustadoras. Dupla de amigos e é surpreendida por um grande monstro que habita na floresta. O teste perturbador da NASA para pilotos de caças e tripulação de ônibus espaciais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Esse vídeo publicado em 2022 teria sido gravado em 2012 por um jovem que garante ter sido bruscamente teletransportado para uma outra dimensão. Essas imagens que foram gravadas por ele mostram um local que não existe em nenhum lugar do planeta. Seria esta a prova de que o multiverso é real? there mm -hmm. Os internautas sugerem que ele foi, na verdade, abduzido e levado para dentro de uma nave-mãe ou alguma megalópole móvel alienígena, isto é, uma mega construção civilizatória de origem extraterrestre. O local é totalmente vazio e parece um labirinto sem saída, e como não bastasse, ainda abriga criaturas aterrorizantes. Hum. What the hell? de amigos foi até um local de floresta na Indonésia testar seu novo drone com segurança. Um dos jovens foi para dentro da floresta e o outro ergueu o drone para localizá-lo como parte de um teste. Mas durante o experimento algo estranho foi registrado. Sim. O jovem que havia ido para dentro da mata surgiu correndo desesperadamente de uma enorme criatura peluda. Sim, a criatura corresponde às descrições exatas de um pé grande. Então eles foram seguindo o humanoide até que, como de costume, ele simplesmente desapareceu no meio das árvores sem deixar rastros. Mais um vídeo de seres humanos brincando com a sorte. Aqui temos uma grande equipe explorando casas abandonadas em uma floresta no México em plena madrugada. Eu não vi, passou por aí. Passa la, passa passa ventana, um palo, um palo. Eles estão à procura de uma bruxa que foi vista fugindo para dentro da mata com um bebê no colo. Onde? Onde? Onde? Eu não vi nada. Está aí, atrás, tio. Está, está aí, atrás. Vira, mina, mina, mina, mina, Ei, vem! Quem é isso aqui? Como listones rojos, ahí está. No manches, sigáis, sigáis. Está mirando. Está mirando a sí. Está aprendendo uma vela aí, é algo? No meio do caminho, eles perceberam que havia uma pessoa na escuridão. Tanto, Era uma arma. mulher toda de preto, confirmando os rumores algo, que dizia que nesta floresta mora uma bruxa que sequestra crianças para sacrificá-las e depois devorá-las em um ritual satânico. Arrepiente-te. Como te chamas? Esse é uma negra. Eles regularmente se dedicam a ser. No nosso próximo vídeo, vemos um teste que muitos pilotos de caças e tripulação de foguetes devem se submeter. Aqui ocorre a simulação de uma partida a milhares de quilômetros por hora rumo ao espaço. Em muitos casos, ocorre uma perda momentânea de consciência por parte dos pilotos. Isso, em caças, já causou muitos acidentes. You okay, sir? Yeah, it looked like that. <laughs> Did you win? I don't know. Legs tight, deep breath. Yo, on three. One, two, three. Drop the nerves. Three. One, two, breathe. Squeeze your legs, squeeze your butt. Hey, squeeze, keep squeezing.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 Detalhe: o boneco é uma réplica do Chuck. Certamente carrega algum tipo de maldição.